Depois do vídeo falando de vilões mais legais como assim, a gente vai falar de histórias e filmes, né, que os vilões realmente são protagonistas. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o cores. cores. A gente descobre que os vampiros são vilões. E eles sempre foram episodos, bem dá. Eles sempre né? foram. Não, a gente já sabe que eles são errados no primeiro filme, porque a gente descobre todo o rolê com a garota, com a Kate Beckinsale o que é perfeita. perfeita mas a gente já sabe que eles não são legais, mas a gente não sabia que eles eram vilões. A gente sabia que tinha uma guerra, a gente sabia que tinha um rolê errado ali e que os vampiros sempre foram mais, mais malvados que os outros. Mas a gente não sabia que eles eram realmente vilões. Quando a gente vê rebelião, que a gente vê os lobisomens, a gente fala ''Não, peraí, os outros filmes eu não tava contando com, aquele, com aquela maldade, eu não sabia que era essa gente.'' Então assim, eu fiquei revoltada porque eu acreditei nos vampiros por um tempo. É isso, gente. Eu ia perguntar aqui quem você confia mais, assim, os seus amigos lobisomens, os seus amigos vampiros. Fala aqui quem é, você confia que mais. É, eu, eu estou considerando os vampiros, os vampiros menos hoje. Eu estou nos lobisomens. lobisomem, você tem meu apoio. Então, assim, Anjos da Noite 1 e 2, o 3 acabou com vocês. Vou continuar falando de vilãs, né? Porque, gente, vilã é muito mais legal que vilã, vamos combinar, né? E eu vou falar da Malévola, especificamente o primeiro, porque o primeiro é uma obra-prima, né? A gente conseguir ver toda a perspectiva da Malévola, a gente vê que, assim, não exatamente como todo mundo dizia, ela não está completamente certa, mas também não está completamente errada. Ela tem várias questões, a gente consegue ver isso... É, é muito um papo que é complicado falar hoje em dia sobre humanizar vilões, né? Já que a gente tá tendo todo um histórico, todo um quadro de homens brancos que são completamente bizarros sendo humanizados. Mas a Malévola é um caso diferente, porque a gente realmente viu que foi uma mulher que ela passou por muito berrengue na vida dela. E as pessoas com que ela foi meio cruel, uh -huh. elas tinham sido cruéis no passado. A gente não tá dizendo que Vingança é uma parada ok, mas a gente tá entendendo de onde ela veio. É o bom e velho Harry coming, é isso. <risos> Talk shit gay hits. É tipo, em algum momento o tapa vem. É, e sendo bem sincero, pra mim, dessa nova leva assim de live action, toda essa coisa de refazer histórias da Disney, Malévola é o que fez melhor junto com Mogli. Eu acho que são os dois filmes assim excelentes de adaptação. Ou não sei se é adaptação, se é um reboot, se é uma nova história. É. é uma história nova que a gente viu um personagem que a gente achava que conhecia e Malévola, a gente vê que ela é uma vilã até certo ponto, sim, mas tem muita coisa ali que é debatível e ela tem certa razão. Muita razão, na real. Muita né? razão. É um ótimo filme, gente. Eu vou falar de um que é muito triste porque ele é ruim que é Fênix Negra. Gente, só avisando que eu vou dar alguns spoilers, porque eu fiquei tão bolada com esse filme, que a gente, a gente do TV Encouros normalmente não fala que as coisas são ruins. A gente se esforça, a gente fala, não, tem várias perspectivas, às vezes a gente dá uma segurada, a gente não fala mal de certos filmes que merecem mais, mas Fênix Negra não tem salvação. É, Fênix Negra foi aquele tipo de filme que conseguiu estragar a Jessica Chastain o que é algo que você merece um parabéns muito pesado, porque você teve que se esforçar pra estragar aquela atriz. E a gente tem que começar dizendo que a Fênix Negra, ela realmente é a vilã no quadrinho, a gente achava que ela ia ser vilã mas no fim, no fim da história ela não era vilã, ela só era um ser cósmico poderoso demais pra um corpo de uma menina, o que é super coerente e ao mesmo tempo eles conseguiram estragar isso, e honestamente eu ia gostar muito mais se a Fênix Negra realmente fosse vilã, porque eu fui acreditando nisso e aí eu cheguei lá e era um filme sobre o Xavier e o Magneto, de novo sim é, os vilões, na verdade, são eles, né? Que acabaram isso. com a vida daquela garota. Que acabaram com a vida de todos eles, mas Xavier, você pegou pesado. E aí, com a redenção dela, pra uma parada que ela não tinha nem culpa, foi morrer. É assim, é a Fênix é uma ótima vilã de Grey, é uma ótima personagem. Só que, mais uma vez, a gente viu o cinema não conseguindo adaptar a saga da Fênix de uma maneira e decente, né? Uma mas pena. é um filme de vilã. Deveria, pelo menos, ser um filme de vilã. Tá lá no nome, né? A gente não faz isso, gente. Não faz as regras. O último vilão que eu vou falar aqui é um vilão um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais real, que é o protagonista de Abutri, que é o feito pelo Dick Hall e ele tá ótimo naquele filme. Aquele filme é amedrontador em vários sentidos, mas ele também é muito real. Pra quem não sabe, ele conta a história de um cara que ele descobre, assim, que ele pode ser meio que um repórter, onde ele basicamente vai pra lugares onde tiveram acidentes bizarros, pessoas mortas, pessoas assim, em situações bizarras, e ele filma para vender para os veículos de televisão, para os jornais e tal, e ele conseguiu uma grana baseado no sofrimento das pessoas. O filme, assim, é amedrontador por si só, né? Acabei de contar essa história e como é que isso é horrível, lucrar em cima de sofrimento alheio, acidente alheio, só que ele também traz de uma maneira bem real como é que as notícias geralmente lidam com o um sensacionalismo bizarro, talvez e muitas vezes falando da vida de outras pessoas. O filme não tem só esse vilão, assim, porque você vê que é todo um pessoal que alimenta aquilo dali, né? É um sistema, É um sistema gente. bizarro, então, assim, tem mais no vilão. Mas o Jake Gyllenhaal em específico, ele tá incrível, assim, ele tem, emagreceu, ele tá, assim, bizarro. Ele tá, ele tá com umas olheiras muito tensas, parece eu, assim, na sexta-feira à noite, depois de trabalhar horrores. Mas o filme é ótimo. É muito bom, usar, é um filme um pouquinho mais pesado, gente. Tem toda a parte gore, né? Afinal, ele vai atrás daquelas coisas bizarras acontecendo. Mas é um filme muito bom e muito interessante. Caso você goste, dá uma olhada aqui e depois volta pra comentar o que, que você achou. Agora a gente quer saber de vocês, né, gente, quais filmes com vilões vocês amam. Se vocês gostam dos que a gente falou também. Se vocês concordam que os vampiros são sacanas nos primeiros filmes. Fala pra isso se você é time lobisomem. Gente. Só mas faz você é time lobisomem. E a gente <risos> se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. tchau. tchau.